Tem hora que se dá vontade de comer aquele doce e sair da dieta, né? Fica tranquilo! Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de banana split saudável. Para começar eu vou usar duas bananas caturras. Eu vou cortar ela na forma vertical e rechear com os outros ingredientes. Vou colocar parte de amendoim. para finalizar eu vou picar o Chocolift que vai dar um toque super especial na nossa receita. Lembrando que o Chocolift é o nosso chocolate saudável sem açúcar e sem lactose. Agora é só levar para air fry por 5 minutos a 200 graus. Agora com a receita pronta, é só se deliciar. E conta aqui para a gente nos comentários qual receita você quer ver semana que vem.